aí o pessoal que tiver interesse a descrição tá aí embaixo do vídeo vamos ao vídeo uma boa tarde amigos sou Maurício Mococa eu vou fazer um vídeo aqui mostrar um pouco de umas moedas Isso aqui que eu desenterrei hoje tudo um baú aí que tava guardado Então resolvi fazer um vídeo já para o pessoal dar uma, uma olhada e mostrar algumas moedas e nós temos umas, umas moedas aqui também, essa aqui também estava guardada que é para trealto aqui ela, elas estão aqui ó. umas moedas muito bonitas, essas aqui é flor de cunha ela é muito bonita ali. Então, essas aqui era, Ela estava guardada pacote embrulhado, fechado. Esse aqui é o pacote que veio do Banco Central. E temos outras moedas. Tem a moeda aqui também. a canoagem as moedas também é flor de cunho mas ficou sorte elas comia. vamos ver uma outra aqui que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 também temos essa aqui que é o Juscelino Kubisch. E temos um mais aqui, ó. vou mostrando aqui que nós temos aqui. Ó. Tem uma moeda bonita. Tem moeda aqui que. Eu também o é a Também.. Juscelino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 eu nem sei quantas moedas tem aqui mas tem umas pares delas aqui deve ter mais de uma 60 70 então essa é de 98 um centavo como vamos pegar uma aqui para nós ver essa aqui é um centavo 2004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 Várias delas de cunho Tem moeda aqui, ó Dá pra ver dentro do saquinho Essa praticamente nova Essa mesmo é 2001 Aqui tem de 99 Tem 2000, 2001 É um, um Ford Moeda aqui Com uma ótima Uma ótima aparência E também temos a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 então é aqui dela também tem umas 40 50 moedas 99 aqui nós temos moeda todas de 2000, mil tem muitas flor de cunha nesse saquinho deve ter umas umas 8 ou 10 delas for de cunha elas é todas de 2000. mil então a mas dá para ver no saquinho, que ela é umas moedas já mais limpinha sem sujeira. Aí dá para ver mais que dentro mas dá para ver no saquinho então as umas delas. agora nós temos também da família do Real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 Uma moeda de um centavo 94 esse aqui esse aqui do jeito que ele veio essas moedas aqui foi é essa aqui que foi comprado no ferro velho o cara juntou tudo lá jogou dentro de um saquinho e vendeu para mim então aqui que pode ter moeda muito importante aqui valiosa aqui dentro agora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 É, uma moeda de 500 reais, Moeda antiga também Está dando para ver bem aí, mas... do tá parecendo que é 1934 ou 35 né? não tá dando pra ver a data direito isso aqui é uma moeda também bem antiga então esse saquinho aqui né, elas têm elas tem moeda importante entendeu né? dá pra ver então a hora a gente vai separar tem muita moeda aqui, que vale, de hoje vale vale um dinheiro bom e... e não é só agora nesse saquinho aqui esse saquinho aqui, tem 1.200 moedas duzentas moedas mil moedas, tudo de um centavo também e esse do jeito que ele veio aí coisado, eu também, mesmo jeito que chegou, também eu deixei então há muita moeda rara no meio Dá tá de um centavo E muita moeda flor de cunho no meio também Muita moeda nova Então há ó... Ó, Tem a moeda aqui, ó ela tá nova Essa moeda aqui, do jeito que ela veio, já tá ó. Isso já faz aí, nada, nada faz quinta tá, já tá ele tá guardado aqui em casa acho que já faz mais ou menos quase 15 anos aí é, ó muita moedinha novinha isso tem muitas no meio Uma moeda que você vê que era flor de cunha ela pegou algumas manchas por causa ficou no meio das outras isso são as par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 ter tanto tempo que nem lembrar né? que ricos essas moedas bom, agora nós vamos já é pensando em encerrar esse vídeo, lembrar o pessoal que aqui tá as varionica. pessoal que tiver interesse nela também a descrição tá embaixo do vídeo e vamos aproveitar o vídeo aqui das moedas já para mostrar ela né que essa aqui é uma produção nossa né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 400 300 duzentos e cem. Então tem quatro coleção completa desse nick rosa flor de cunho. Isso aqui é, é uma relíquia. Hoje hoje uma coleçãozinha dessa de quatro moedas aqui tá valendo mais de 300 real. Flor de cunho. E o até é difícil quem tem também. E eu tenho, mas nem, mas que eu nem penso em vender.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 ela é feita toda em metal peraí, filma isso aí ela é mais de cima Filmar lá pra cima ela é feita, tá pegando as inteiras? tá ela é feita toda de metal